Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios das Teorias aqui. É isso aí, meus amigos, estou aqui com o meu querido Alanios, o Teórico, pois temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso, mais precisamente aí de um novo rumor que está circulando essa semana, muita gente está comentando a respeito da comunidade de Mortal Kombat aí, relacionado a uma possível história do Mortal Kombat 12 o um nome aí que eles estão colocando também então o que a gente vai fazer daquele mesmo esquema que a gente faz com os rumores a gente vai trazer as informações para vocês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 A gente vai ler tudo aqui primeiro na íntegra, pessoal Ao invés de ficar passando cada tópico E daí a gente vai conversando a respeito de cada uma das coisas aqui depois Mas o principal é essa parte da história que a gente já vai ler logo de cara aqui para vocês ó. O jogo que a NetherRealm Studios está fazendo é o Mortal Kombat 12 Mas não se chama Mortal Kombat 12 É Mortal Kombat Origins Acontece no passado, mas apenas nos primeiros capítulos Great Kung Lao vence seu torneio aí para Earthrealm E então avançamos algumas centenas de anos para o Mortal Kombat 2 Great Kung Lao ainda é o atual campeão e ensina na Wuxi Academy Já é estranho porque centenas de anos depois o Kung Lao já tá um V.A Só se ele tem poderes muito fodas ali que retardam o envelhecimento, mas tudo bem Liu Kang, no entanto, toma a iniciativa e invade Outworld depois de Shao Kahn ameaçar uma invasão É uma reinicialização, um reboot, não uma releitura A partir daí ele se ramifica em sua própria história única que ainda não foi contada nos jogos de Mortal Kombat e aí essa parte da história aqui é esse pedacinho apenas, tá? E aí eles complementam com algumas coisas a mais. 29 é a lista do roster, né, que eles estão comentando aqui. E os DLCs ainda estão para ser decididos e a quantidade vai ser generosa Ou seja, devemos ter vários pacotes aí de acordo com esse rumor E só apontando aqui né, antes que a gente esqueça de comentar Isso daqui pessoal, vem do 4chan Inclusive a IGN Índia postou uma notícia acerca dessa parte da história aqui também Mas levem tudo como rumor e especulação como sempre Há toneladas de fanservice e callbacks para jogos anteriores Em termos de seleção de elenco e seleção de arenas o título Origins é uma referência ao fato de que vemos mais do torneio neste jogo do que há muito tempo e eles levam um tempo para poder construir a sua história em cima desse torneio, né? a sua fundação é como será usada daqui pra frente. O que eles querem dizer aqui é que eles usam o torneio como fundação e eles constroem uma história própria a partir daí, entendeu? Como eles disseram lá em cima no primeiro parágrafo aí. A lista inclui rostos de retorno como Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Reptile, Kitana, Raiden, Baraka, Johnny Cage, Sonny Blade, Jax, Smoke, Quan shi e Aaron Black, e também apresenta personagens há muito tempo esquecidos como Kai. Reiko, Limei e Shujinko. Existem três novos personagens, que é o Great Kung Lao, e um novo chefe e um subchefe. Embora a grafia correta para o subchefe seja Titan, que é um dos chefes que eles comentam aqui. Sorro é o outro personagem e é uma personagem feminina e é a chefe principal desse jogo. Eles são amantes e ambos são titãs. Ele é o titã da imortalidade e ela é o titã do amanhecer. E aqui no finalzinho, meus amigos, eles citam dois nomes aqui, ó, falando que eles são Riff de Dominic em Els e Titanus. Isso aqui são referências à mitologia grega, pelo que a gente pesquisou. A gente não vai entrar muito a fundo nisso aqui não, porque como a gente disse, isso aqui é rumor e especulação, a gente nem sabe se isso aqui vai acontecer, beleza? E aí, ó, no finalzinho, Alanis, eles falam que o jogo vai ser revelado em outubro, que é o mês de aniversário do Mortal Kombat dos 30 anos, e o lançamento previsto para abril de 2023, mês do Mortal Kombat 11, que ele foi lançado em abril de 2019. E aí, mano, nós temos muitas coisas aqui, né, Alanis, com relação principalmente à história... E o que, que você acha disso aqui, meu amigo? O que, que faz sentido aqui pra você do que foi falado? O que, que pode realmente acontecer assim na sua visão? Na minha perspectiva, levando em consideração a probabilidade de uma continuação, tá pra considerar os pontos aí. Só que me parece... Que é um caminho um pouco óbvio. Porque a gente viu lá o Liu Kang treinando o Great Kung Lao. E naturalmente que ele vai pegar ali o, o Great Kung Lao para fazer o primeiro Mortal Kombat. E em seguida para fazer o segundo. O que eles estão apontando aí também é que ele dá um salto no tempo, né? Então mostra o Mortal Kombat do Great Kung Lao. E aí você... Tem um bom tempo sem o Mortal Kombat acontecer de novo. E aí em seguida o segundo Mortal Kombat com os outros guerreiros ali, né? Que a gente já conhece. Então eles entrariam no Mortal Kombat 2, né? O primeiro Mortal Kombat seria do Great Kung Lao. Acreditando que o campeão do Mortal Kombat tem como prêmio juventude, não sei das quantas aí, premiação dos deuses Anciãos e o Caramba 4, dá pra aceitar a questão do Great Kung Lao, Continuar ensinando ali. Mas a questão é essa, né? No Mortal Kombat 1, o tá velho para Dedel. Great Kong Lao ele pode estar tá ali ensinando velho pra Dedel também. É, passou uma geração, não teve Mortal Kombat, e aí veio uma outra geração e resolveu ter, né? Regras novas que o Liu Kang impôs ali. Vai saber como as coisas funcionam. No entanto, é uma direção que Pra mim, pra uma continuação, é um negócio que é meio batido. Então, não é muito difícil de inventar essa história. É o que eu quero dizer. Não tem nenhum elemento aí, além dos nomes dos titãs que aparecem depois, né? Não tem nenhum elemento aí que seja realmente uma grande novidade. Inclusive trazer o Kai, né? A gente sabe que ele era da Ordem da Luz ali, se não me engano, né? Que Ele pega lá, depois o Raiden dá o pau dele, ele fica com o pau do Raiden e, e fica todo feliz. É... A gente... <risos> não consigo falar essas coisas, fica sério. A gente vê essa história acontecendo ali e o Kai é esquecido praticamente depois, né? Algumas ideias que são passadas nesse texto aqui, elas são bem interessantes com relação principalmente a esses personagens novos ali. O Kai, Heiko, Olimei, Shujinko e tal, deles aparecerem. E eles até mencionam aqui também, em umas outras informações que a gente estava vendo, inclusive no Ninja, de novos personagens aparecerem, como o próprio Gorbak, o pai do Goro, o pai da Sony e tudo mais, mas isso caso, caso eles não deem esse salto temporal muito grande aí. Mas de acordo com esse rumor aqui que está sendo falado, eles dariam aí um salto e aconteceria tudo isso que a gente está discutindo aqui. A única coisa que dá um, um parecer interessante aí é a questão dos nomes dos chefes ali, né? Que também, né? Com um pouco de criatividade, dá para colocar alguma coisa legal. Mas é o único indício que a gente tem de que possa realmente ser alguma coisa nova e... E talvez o cara conheça alguma coisa. Em cima da, da minha perspectiva, é o outro leak que tá apostando em questões seguras, né? E apostando numa história de origem também, né, mano? É, exatamente, exatamente. Inclusive, antes da gravação aqui, eu e o cara tivemos uma ideia que complementaria é, essa questão da história de origem. A gente teve duas ideias distintas ali. Faz essa história de origem, seguindo a linha ali do Liu Kang... E aí, faz um outro, uma história complementar ali, pega ali um Mortal Kombat no estilo Tao Limão, que onde você joga com o Raiden e com o é, numa tentativa deles derrubarem o... Né, da Pedindo apoio ali pro reino do caos. Acho que seria uma história muito legal. E aí o Caio falou, pô, imagina se eles fizessem então um DLC pra esse Origens, mostrando o lado do Shenzong também, e aí desse a perspectiva de multiverso pra gente. Essas ideias, eu acho que elas são muito legais e complementam muito bem. Depois vocês falam pra gente o que vocês acharam. Mas e aí, Caio? O que mais você tem pra falar pra nós? Os universos se colidindo, alguma coisa do gênero assim depois, já que eles estão trabalhando com esse conceito de multiverso é uma ideia muito louca uma parada que extrapola demais assim o que a gente tem de Mortal Kombat mas eles já estão fazendo isso já desde o Mortal Kombat 11 e eles não pretendem parar de acordo com o que o Ed Bon comentou até mesmo acho que o Domenic Chancholo comentou sobre essa parada deles trabalharem mais em cima do multiverso agora que eles abrem o leque para diversas possibilidades né? e só aproveitando aqui pessoal a gente comentou agora há pouco sobre o leak também que foi postado pelo IGN India deixa eu até trocar minha tela aqui só para a gente poder fazer um contraste com o que é falado nesse leak do 4 só nesse trecho específico aqui, ó. Eles comentam que a história seria o seguinte, ó. O protagonista principal é o ancestral de Kung Lao e o Kung Lao mais conhecido não aparece no jogo, que é o que a gente está acostumado dos jogos aí do Mortal Kombat 9, 10 e 11. Entre outros oito novos personagens que incluem aí o pai do Goro, Gorback Pai da Sônia, conhecido apenas como General Blade, um africano Link chamado Hydro e uma nova criatura de Outworld chamada Mari. E aí eles comentam sobre os chefes ali que a gente falou, o Titan e o Soho, e aí eles comentam aqui também um pouco sobre questões de cripta, entendeu? Mas o ponto interessante que eles falam é isso daqui, trazendo essas informações adicionais acerca de personagens diferentes que podem aparecer que são o Gorbach, o pai da Sônia e um guerreiro link chamado Hydro. Isso daqui eu acho que seria possível de acontecer somente se eles não dessem esse saldo temporal que aquele outro leak comentou ali, que eles colocaram de informação para nós, porque aí a gente não teria exatamente uma Sônia aparecendo, seria o pai dela inicialmente, assim como o Gorbach ao invés do Goro. É, levando em consideração que nesse período da linha do tempo que eles mencionam aqui, eles ainda não existiriam Esses dois personagens né Tanto o Goro quanto o Sonya Eu tendo aí mais pro lado De que eles vão trazer sim de volta Esses personagens clássicos Esses outros aqui O Gorbach Até o próprio Hydro Que eles mencionam no IGN Pode acontecer deles trazerem Por exemplo Em DLCs entendeu? Isso seria interessante deles fazerem, saca? Mas eu tendo aí mais pela ideia onde eles vão seguir a história do Liu Kang ali, e ao invés deles se manterem apenas naquele reboot na era ali do Kung Lao mais novo, que o Liu Kang vai treinar ele pro torneio e tudo mais, eles de fato deem um salto temporal depois de um tempo, e aí nós teremos os personagens tão conhecidos aí participando dessa história, mas a partir de um ponto onde não será realmente uma releitura da história que a gente já conhece. Não, eles vão seguir outros rumos agora, porque. Porque o Liu Kang seria, nesse caso aí, o protetor do plano terreno E não mais o Raiden Só isso aí já é uma diferença enorme na história, né Lance? Sim, exatamente Mas assim, meus amigos É uma coleção de informações meio malucas assim Pra gente poder levar em consideração Mas algumas ideias aqui de fato fazem sentido Caso eles sigam essa história do Liu Kang No final do Mortal Kombat 11 ali Onde ele encontra o Great Kung Lao Tem algumas ideias ali que seriam de fato interessantes para eles poderem explorar Mas agora, galera a gente quer saber aí de você, querido inscrito que está assistindo agora, o que, que vocês acham disso daqui com relação a esse rumor relacionado à história, aos personagens aí que podem aparecer, que são mencionados ali, Kai, Reiko, até mesmo Gorbach, Hydro e tudo. O que vocês pensam a respeito disso e também coloquem aqui embaixo as suas teorias caso eles sigam pela linha do tempo do Liu Kang mesmo onde ele encontra o Great Kung Lao. A gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueçam é de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí até mais e... É... Vamos!